Ora bem vindos a mais um vídeo e hoje vou-vos mostrar aqui uma Dashcam espetacular! Fica por aí pelo vídeo para ficares a saber tudo o que esta câmara pode fazer por ti, a utilidade dela e como é que se usa, está bem? Fica por aí então! Ora então, isto é uma câmara da Alphawise, é uma marca que aos bocadinhos começa a crescer muito no mercado, eles têm muitos gadgets e neste caso isto é um gadget que é para usarem no carro ou não, não, é pois podem usar também isto no, no vosso dia a dia, uh, e trata-se da Alphawise G70. Uh, é uma câmara para usarem no carro basicamente, é uma Dash Cam, vamos abrir aqui o, o, o conteúdo dela, já vamos pegar aqui assim na câmara, que a câmara está aqui assim, uh, vamos ver o conteúdo, isto basicamente o que vem, vem com, com os suportes, Vem suportes aqui assim, uh, para usarem, para colarem no vidro do carro. Uma ventosa. Ela traz dois suportes, ou seja, vocês vão poder pôr isto em, em dois carros, se quiserem passar a câmara de um carro para o outro. Uh, ora com uma ventosa que é, que é movível, ora com isto fixo, ok? Uh, aqui esta parte de cima, é o encaixe dela. A câmara tem um encaixe, não é um, um encaixe universal, mas aos bocadinhos começa -se a ver também estes aí a surgir, a câmara vai encaixar aqui assim, de uma, de uma forma muito fácil, depois o que é que traz mais? Traz também um cabo USB bastante comprido, isto é muito útil, este cabo vocês poderão colocá-lo no, no, na tomada do não é? e depois passar o cabo pela pelas bordas lá do, do, do tablier, porque isto tem comprimento suficiente para depois passarem até pelo, pelo, pelo para-brisas, não é? Pela pala móvel do, do, do para-brisas, isto depois encaixaria ali na câmara. Tem outro cabo usb também. Esta câmara não tem bateria, não tem bateria, é, é um estilo diferente que é, é um condensador já vos vou falar mais um bocadinho sobre isso. Tenho o manual tatatata, e tenho aqui duas películas ainda para vocês porem no carro, no vidro, para preparar o encaixe aqui dos suportes. Depois é muito mais fácil de retirar isto tudo e estas, estas películas também têm umas características que, que se aderem bastante bem, não é? E depois também são resistentes ao, ao sol, aos raios ultravioletas. A câmara propriamente dita, vamos arrumar isto tudo. A câmara propriamente dita, vamos arrumar tudo, vamos pôr aqui assim a caixinha. Venho aqui bem embrulhadinha, é uma, uma câmara bastante bonita, uh, até é compacta e esta câmara tem a particularidade de filmar muito bem à noite, muito bem à noite. Cá está aqui o encaixe, uh, estando com a ventosa, depois vocês põem aqui isto e fazem o clique para o lado. Isto encaixa aqui, pronto, e ela já fica presa, ok? está pronta a trabalhar. Vamos retirá-la. Okay. Uh, como eu vos disse, ela não tem bateria, não é? eu, se eu tentar aqui ligar, ela não vai ligar porque tem um condensador, uh, o condensador tem, tem duas grandes vantagens, que é um, o trabalhar numa gama mais alargada de, de temperaturas, ou seja, vocês se estiverem num sítio muito frio ou num sítio com muito calor, se tiverem uma, uma câmara com bateria, se calhar ela pode não funcionar e com um condensador ela vai funcionar sempre porque aguenta ou mais graus negativos ou, ou graus positivos. Uh, depois também tem outra particularidade que é mais durável esta bateria e ainda o facto de se tiverem com a câmera sempre a apanhar raios solares não correm o risco de ela explodir ou, ou sobre e danificar a bateria e a câmera uh, como se fosse uma, uma bateria normal, caso ela tivesse uma bateria normal. Pronto, isso é uma mais-valia. O contra é que vocês não podem carregar aqui assim, ou seja, ela tem que ter uma fonte de energia e isso poderá ser qualquer powerbank, por exemplo, não é? Eu já vos vou ligar. Ela tem 2.45 polegadas de ecrã, é um ecrã que tem bastante boa visibilidade de todos os lados. Eu até vou ligar que é para ser mais engraçado. Vamos por aqui um powerbank, o power... Ela já vai dar... AlphaWise, cá está ela... Uma câmera que vocês conseguem ver relativamente bem de todos os lados... Tem um menu engraçado, uh, tem várias opções... Não é touchscreen, mas tem aqui quatro botões em baixo que é muito fácil de, de vocês navegarem no, nos menus. Ela agora já está a gravar, já está a gravar porque ela... Assim que tem uh, uma entrada de energia, ou quando vocês ligam o carro, ela começa logo a gravar. É uma gravação em loop, ou seja, vocês podem definir o tempo que querem que ela grave, por exemplo, podem, podem pôr a gravar de minuto a minuto, e ela de minuto em minuto, ela cria um novo fecheiro. Cria um novo fecheiro, até esgotar o cartão, cartão micro SD, que por acaso já tenho aqui, que eu pus aqui um cartão micro SD. Uh, onde é que ele está? O cartão micro SD, aqui. Pus aqui o cartão micro SD que convém um cartão rápido, não é? Uh, e ela, quando escutar o cartão micro SD ela vai sobrepondo os cheiros mais antigos. Também tem aqui uma saída de, de, de vídeo, não é? Depois tem um ângulo de 170 graus de visão. É um ângulo bastante, bastante bom, mesmo bom. Uh, Apanha-vos tudo no carro, não é? Vocês põem-a à beira do espelho e ela apanha a frente toda do carro. O vidro todo do carro. Depois uh, tem também um, um, uma largura que é F1.5 que vos vai dar também uma imagem mais, mais clara e, uh, e é mesmo boa a imagem noturna. Tem uma imagem noturna excelente. Também tem um, um sensor da Sony que é o IMX323 e, uh, e é muito boa. Não é? Depois podem também usar uma aplicação que é a app Lucky Cam que eu também posso pôr aí no. no na descrição do vídeo, posso pôr o link dela. Alphawise... Obter endereço IP... E cá está ela. Vocês conseguem ver o que é que estão a gravar. Cá estão aqui todos os cheiros que eu tenho... Nesta cama. Tem um sensor aqui gravitacional que é o, o chamado G-Sensor, que, que mal sente assim, uma travagem brusca ou então uma, uma batidela, não é? um acidente, ele grava, grava logo também, grava isso não fecheiro à parte e até penso que, que, que bloqueia. Grava a 1080p, cá está, vocês veem aqui 1080p, Full HD, a 30 frames por segundo. Também pode servir de webcam, se vocês ligarem isto a um PC, pode servir de, de webcam. Ela neste momento não está a gravar, ela quando está a gravar indica ali assim. Eu para pôr a gravar tenho, tenho que pôr aqui no, carregar aqui no OK. E ela vai começar a gravar. Carrego aqui no OK e ela vai começar a gravar. Ah, parando de gravar, podemos vir aqui as definições, não é? Tem aqui bastantes definições, aqui vai ao, ao menu e aqui anda para cima ou para baixo, nas opções, tem várias opções, para entrar nas opções carregam no OK, pronto, e ele tem aqui as opções, isto aqui é explorar, podem ligar para o Wi-Fi, já disse, tal, tal, tal, pronto. e isso depois permite passar os, os vídeos não é e pá, para o telemóvel o local, e conseguem também então, controlar a gravação por, um por, um por 3, 3, minutos, 3 minutos ou, off, tal, tal, ou conseguem minutos. ver o que é que tem na máquina as três minutos uh, o que é que ela não tem não tem GPS não tem GPS não tem o White como balance, não tem GPS não tem o sistema ADAS, não é como Just tem a Xiaomi a 70 mai Pro vamos High detecção de, de movimento, vamos experimentar a detecção de movimento. Okay. Se grava o áudio, sim, se imprima a data, vamos por que não, a resolução já está no máximo. Pronto. Hum. E deste lado ainda tem o Wi-Fi, a data. Se, se auto desliga, se, se dá barulho, ao clicar nas teclas, a linguagem, tem português, ok, av alto formatar, pronto, e a versão. Está tudo. Vamos testar agora a detecção de movimento, ela basta sentir qualquer movimento ou um abanão do carro e vai começar a gravar. Eu vou passar aqui a mão à frente e ela já está a gravar. Isto é muito bom. Se alguém, vocês estacionam o carro, se alguém vos bater no carro, ela começa logo a gravar e vem logo quem é que foi. Pronto, e basicamente, vamos tirar aqui o G-Sensor, está muito forte. Vamos para o Medium, e basicamente é isto, a Alpha Wise G70. Espero que tenham gostado, é muito útil. Só é pena não ter comandos de voz, de resto é uma perfeição. Vou-vos deixar aí com algumas imagens aí da, dela em, em gravação na, na estrada, para vocês verem como é que ela funciona. Está bem? Vá, não tem mais. Peace and Love. Vamos ligar a bicha. O jornalista Marcos Fernandes leu os programas eleitorais e diz-nos hoje quais são as bandeiras dos partidos com assento parlamentar para a área da saúde. Português tivesse um enfermeiro de família, da mesma forma que deveria ter um médico de família. Também defende que a ADSS seja largada a todos os portugueses.